Fala galera do YouTube, Fábio The Rocks na área, tudo bem? Hoje o assunto vai ser sobre nebulizador e hidratação vocal. Eu já tenho um vídeo aqui que fala sobre isso e lá foram deixadas algumas perguntas em que eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje justamente respondendo quatro perguntas muito importantes que eu tenho certeza que vai ajudar você na sua carreira como profissional da voz. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber as notificações e deixa o like no final do vídeo, tá? Sem mais delongas... Puxa a vinheta e vamos para o vídeo. Então, galera, o intuito desse vídeo realmente é responder quatro perguntas que eu separei durante um tempo. Né? Tem um vídeo aqui no meu canal é, que fala sobre nebulização e hidratação vocal. E eu achei importante separar essas perguntas e fazer um vídeo só para respondê-las aqui. Né? e eu tenho certeza que vai ajudar muito tem uma galera hoje em dia que está iniciando aí um trabalho profissionalmente falando como utilizando a voz né continuamente eu estou falando aí não só com cantores eu estou falando com dubladores eu estou falando com locutores eu estou falando com professores advogados eu estou falando com YouTubers pessoas que estão utilizando constantemente diariamente gravando vídeo um atrás do outro e utilizando a voz como instrumento principal então, assim, é muito importante a gente entender os cuidados que tem que ter com a voz. E nebulizar e fazer né, hidratação vocal através do nebulizador é muito importante. Tem gente que não tem conhecimento disso. Gente até mesmo que já está muito tempo de mercado e, assim, não utiliza. Né? Ah, só beber uma aguinha. Ah, eu tomo aqui um negocinho, já fica legal, eu uso um remedinho. Gente, hidratação vocal não tem nada a ver com utilização de remédio ou qualquer coisa. É uma forma de você hidratar o seu aparelho fonador suas cordas vocais, literalmente dizendo, né, através do uso de um aparelho que você pode, né, utilizar em qualquer momento, até uma pergunta que tem aqui, e você pode manter o teu aparelho fonador sempre hidratado, sabe, aquela coisa bacana, você ter sua voz ali mantida durante muito tempo. E vamos lá. Eu separei. A primeira pergunta é: quantas vezes eu posso nebulizar ou utilizar o, o nebulizador por dia? Galera, não existe uma regra Tá? Assim, ah, existe uma regra, use, dá, não Não existe uma regra, mas lógico para que, que eu vou nebulizar se eu for dormir ou, Lógico, se eu tiver algum tipo de problema Beleza, o nebulizador vai me ajudar ali Mas é como eu te falei, não existe uma regra né? Mas antes, durante e depois De um treino vocal Antes, durante e depois Não digo nem durante, mas quando se fala de um show né Mas antes, pelo menos E depois do show, se você puder nebulizar ali né? vamos supor, vou para uma aula de canto cara leva o teu, ne teu nebulizador se você tiver como é, e lá você utiliza o nebulizador se possível já no caminho já vai nebulizando um tempo para você já chegar é, bem bem é, hidratado né com as cordas vocais hidratadas depois que você tiver lá beleza você né utiliza durante o processo de, da aula de canto do seu treino vocal e depois quando você parou nebuliza mais uma vez então quer dizer estou falando aí não é uma regra mas Três períodos para você utilizar e toda vez que você fizer, sempre alinhar a nebulização, a hidratação vocal, alinhado à tua aula, o teu treinamento vocal, né? Em casa, na escola, eu não sei, onde você estiver, você pode estar tá utilizando o nebulizador como ferramenta para você, né? Isso é importante, né? Durante o dia, sei, como eu falei, não existe uma regra, mas também... Não tem necessidade de você acordar anembolizando, né? Eu vou embolizar aqui, porque isso aqui eu tô falando. É justamente voltado para a galera que está utilizando a voz profissionalmente, diariamente, constantemente, né? Faz shows, grava vídeos, dá aula, ou seja, palestras, né? Tem muita aí galera que está palestrando aí e está atingindo aí. Muita gente, às vezes até sem microfone, num espaço, mesmo que pequeno, mas está ali falando com a voz o tempo inteiro e não tem um treinamento vocal, não, não sei né, não hidratou bem a voz. Mas vamos lá. A segunda pergunta é, posso usar a água no lugar do soro fisiológico? Bom, primeiro, eu nunca li nada sobre a utilização de água né, no soro fisiológico, até porque se eu vou pegar um aparelho, justamente para nebulizar e utilizando água é mais fácil eu beber água. Sei lá, porque o nebulizador ele vai ter a função de né, é, jogar uma névoa daquele conteúdo que está ali dentro. Então, se é água pura, posso muito bem beber água e ali fica legal. Né? Não tem sentido. O nebulizador utilizado com soro fisiológico já é mais interessante, porque o soro fisiológico ele é uma solução isotônica, em relação aos nossos fluidos, ou seja, nossos líquidos corporais. Olha isso. Ou seja, ele funciona perfeitamente na hidratação, na higienização, na lubrificação do sistema respiratório. Ou seja, então a gente está falando de um líquido que tem uma função muito importante, né? A proximidade com os nossos líquidos corporais, com os nossos fluidos corporais. Então, quer dizer, já é interessante que nós utilizemos algo que seja muito semelhante. Eu não estou falando aqui de uma utilização de remédio, ninguém está falando disso aqui. Estou falando de algo que é muito importante para a utilização e tem uma função. Né? Ele não é um medicamento, né? já deixando bem claro que não é um medicamento, mas ele possui uma eficácia muito grande. Justamente para esse caso de se aproximar muito com nossos fluidos corporais. Então, utilizar água não seria interessante, né? é melhor utilizar o Soro fisiológico. A outra pergunta é: qual o modelo de aparelho eu posso usar e qual o melhor? Olha só, eu sempre usei, eu usei durante muito tempo esse aparelho aqui, né? Ele não é um aparelho portátil, é um aparelho que eu tenho, não, até dá para carregar para outros lugares, mas é um aparelho pesado, né? É, e, ou seja, é bom o funcionamento? Lógico, bacana, mas eu utilizo às vezes quando eu estou em casa, né? Estou em casa, eu utilizo esse aparelho aqui. Então você tem esse modelo e você tem um modelo portátil, né? Que é esse modelinho aqui, no caso, esse aqui é um da Jettec que eu utilizo, que é muito bom. Esse aqui também é muito legal. É, eu não lembro qual com o nome, é, acho que é da GTEC também. Mas beleza. Assim, é, ambos têm sua função de nebulizador, todos iguais. Só que esse aqui, super portátil, eu posso levar para qualquer lugar. Então, melhor aparelho, eu acho que não existe um melhor aparelho de mercado, mas os portáteis, para mim, atualmente, funcionam muito melhor do que eu levar um equipamento como esse, que tem que ter diversos aparatos, inclusive a borrachinha dele, né? E é super incômodo, eu teria que colocar isso aqui tudo dentro de uma mochila só. E é interessante que um aparelho como esse aqui do, do nebulizador, esse aqui do, do portátil, vem numa bolsinha pequenininha, que eu posso colocar ali dentro do meu, da minha bag e levar para qualquer lugar que eu possa né, utilizar o nebulizador. Então está aqui uma grande aposta aí para você que quer né, tá, levar para qualquer lugar ou utilizar o nebulizador onde você estiver, utilizar os nebulizadores portáteis, que isso é bem legal, né? Mas não existe um modelo assim, ah, Fábio, uma marca, não. Acho que tem vários nebulizadores e, e eles são fabricados justamente para é, exercer a função dele naturalmente, que é nebulizar, soltar aquela névoazinha e você conseguir respirar o soro né, o tempo inteiro e hidratar as costas vocais. Outra pergunta que eu tive aqui no canal foi o seguinte... Quais cuidados eu devo ter com o meu nebulizador? Beleza, isso é uma pergunta muito importante porque tem uma galera aí que não cuida do nebulizador e isso pode causar problemas às vezes até muito sérios. Seguinte, quanto a esse nebulizador aqui, ele tem uma função de autolimpeza. Você usa água destilada para fazer uma função de autolimpeza. Se eu apertar Aqui continuamente ele vai através com a água destilada, não é soro fisiológico, né? Porque quando você utiliza o soro e você abandona o aparelho depois, tipo, ah, depois eu limpo, tal, o que que acontece? O, o, a água vai evaporar, porque é normal evaporar, né? E essa cápsulazinha aqui dele vai começar a reter o sal do, é, do soro fisiológico aqui dentro, o que pode causar é, danos na estrutura da malha, do nebulizador, então é interessante que você utilizou, limpe o nebulizador, utilize a água destilada para fazer uma limpeza para não ficar o resíduo de sal e você possa ter o seu aparelho sempre limpinho, eu sempre utilizo o meu nebulizador, logo depois dele eu faço uma limpeza para que eu tenha é, a função dele sempre bacana, ele sempre limpinho eu não esteja respirando resíduos antigos de soro fisiológico, né? E o interessante também nesse aparelho aqui é o seguinte, essa cápsula às vezes dá um defeito, no caso da GTEC, mas eu acho que isso deve ser comum de vários. Justamente por reter, deixar retido aqui resíduo, eu, eu já passei por isso, é, e não fazer a limpeza adequadamente, sair do show, ah, no amanhã eu faço, depois não fazia. Consequência foi perder essa cápsula, né? E porque ela começou a gerar um ruído. E a névoa não era uma névoa tão espessa, tão bacana, né? Eu comecei e notei que ela estava com defeitos e tive que trocar. E neste caso aqui, deste tipo de equipamento, é também a limpeza comum com água destilada, que você pode fazer limpando onde você coloca o produto, né? Aqui tem, entra uma cápsulazinha aqui dentro que não está aqui agora, nesse momento, né? E você pode também limpar essa borrachinha. É muito importante que você limpe a borrachinha, não deixe o resíduo do soro, ficar parado aqui dentro então essas são as dicas de limpeza que você tem que ter né não deixar água acumulada ou soro acumulado aqui limpar com água destilada que é bacana né e utilizar as funções de auto limpeza dos aparelhos e também deixar os aparelhos bem limpinhos né simplesmente porque também se você deixa a água parada aqui né não vai dar dengue não até que <risos> não vai dar para fazer mas vai com certeza criar mofo né então você pode de repente estar nebulizando é, e, pô, tá, tá, tá respirando aquele, aquele mofo ali, pode até dar alergia. Quem tem problemas mais sérios de alergia pode ficar aí espirrando ou até mesmo ter problemas mais sérios com alergia por causa do mau uso, né? Do mau trato com o equipamento. Bom, galera, é isso. Essas foram as quatro perguntas que deixaram ali no canal e que eu separei com muito carinho aqui para que eu pudesse falar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês na sua jornada como profissional da voz. Fica ligado aí que vão ter novos vídeos vindo aqui no canal. A gente vai estar tá preparando alguma coisa bem bacana e eu vou estar tá lançando aqui breve, breve, coisas novas. Por exemplo, como gravar... É, tem até aqui pertinho... Como gravar em casa, utilizando o um microfone comum, mas tirar um bom som de voz. Esse vai ser um dos vídeos que eu vou estar tá preparando para vocês em breve, tá? Beijo no coração, galera. Fui!